lindo que eu vou trazer aqui hoje, né, uma pessoa super especial, que eu tenho certeza que vocês estão todos aí ansiosos pela presença dele, eu também estou, né, fiquei com um pouquinho de, de frio na barriga, eu falei para ele, eu estava ficando com frio na, frio na barriga, mas tem um motivo por causa disso, né, eu falei para ele que nós estamos nos reencontrando, e ultimamente, há uns tempos para ah, cá, eu estou reencontrando muitas pessoas maravilhosas, e o Jordelei é um deles, nós estaremos contando isso para você agora. Então, boas-vindas a, a essa pessoa tão especial, Jordanley dos Santos. Olá, Oi, oh, Minha querida Karen. Cara, que honra poder fazer parte disso. Deixa eu só tentar arrumar para vocês enxerguem melhor a minha cara. Não que seja muito agradável, mas um pouco ajuda, né? Ah, para com isso. Aqui e Jorge, nossa, você tá eu aqui estou comigo, muito né, feliz eu <risos> estou muito feliz de estar aqui contigo é uma honra mesmo mesmo estar junto e falar sobre temas tão importantes até quando tu me chamou lá no Instagram eu fiquei nossa que é isso <risos> <risos> né uh, e é engraçado porque Tu é a segunda pessoa que me convida para fazer uma live em outro ambiente, a não ser no Portal Paz. Olha e a primeira vez eu já fiquei todo errado, e agora na segunda também. Não <risos> tem nada de errado. Olha, técnica é uma coisa para mim que é um grande desafio, mas a gente sempre consegue, né? Ah exato, exato. Ai, e ainda mais nós tão longe, né, Keori? É verdade. Mas ao mesmo é tempo tão perto. É que a minha luz tá querendo cair aqui também, peraí, deixa eu arrumar aqui minha luz. <risos> Pronto. <risos> e você sabe, eu te contei, né, um pouquinho do porquê que eu descrevi. escrevi. Você lembra? Sim, lembro. Eu vou, lembro. Eu, vou, eu, vou, eu vou contar aqui pro pessoal como é que foi. Fica assim. à vontade, por favor. Então, eu acordei uma manhã, na semana passada, é isso, e a hora que eu abri os olhos, eu tinha toda a lembrança... É, de uma conversa que eu estava tendo com o Jordale. Nós estávamos sentados conversando sobre trabalho, projetos, o que poderíamos fazer junto para trazer mais paz, mais amor né, para a humanidade. E estávamos ali numa conversa tão... Tão gostosa que eu nem queria acordar e quando eu acordei eu falei nossa caramba por que que eu acordei né <risos> Tava tão interessante e aí eu levantei da cama né depois de, de fazer tudo que eu tinha que fazer tomar o café da manhã a primeira coisa que eu fiz depois disso foi pegar o celular e falei, eu vou escrever para o Jorge <risos> e eu escrevi para ele convidei ele para estar aqui com a gente e ele nossa com tanto carinho me respondeu falei claro <risos> e eu nem acreditei eu nem acreditei e aí ele me falou assim na mensagem nossa, mas parece que eu já tinha isso há tanto tempo. Eu falei assim, ah, mas a gente já se conhece. <risos> já nos conhecemos, já. Não sei se a gente conhece de outras vidas ou se foi porque nós fazemos trabalhos no mundo espiritual juntos enquanto eu estou projetando, mas a gente está aqui se reencontrando. E eu estou muito emocionada. <risos> Tem uma frase tão linda de, de Francisco Xavier que diz... Todas as pessoas que cruzam a nossa vida têm um propósito, uhum. né? E que nós sejamos os propósitos alegres daquelas que passarem por nós. Ah, isso é muito lindo. É, é então... É, mas é engraçado, que porque a gente vê o... Quando eu entrei lá no teu Instagram, foi engraçado. Tu mandou o convite, né? E eu entrei lá no teu Instagram. 12 mil seguidores lá. E eu fiquei, meu Senhor Jesus, o que é isso? Eu com muita, muita luta, assim, consegui dois ou três mil seguidores assim. Eu ah. disse, meu Deus, aonde eu estou indo? Mas bem. <risos> uh, mas bem, eu gosto muito de. Na verdade, eu procuro viver na prática muitas coisas. Claro que tudo isso é muito distante da, das realidades às quais nós estamos inseridos. É, tem muitos defeitos, muitas coisas que eu preciso trabalhar em mim para me tornar uma pessoa melhor, né? para me tornar um homem melhor, para me tornar um ser humano melhor. Mas chegou um momento na vida que eu pensei, se eu for esperar tudo isso acontecer para começar, talvez uh, não seja nessa existência. Uhum. Então, eu comecei rapidamente a, a querer entender as coisas. E, e aí, hoje, parece que começa a encaixar um monte de peças, sabe? Porque eu começo a ver algumas coisas lá da infância que ocorriam, que eu nem sabia do que se tratava ou o que era. E, e hoje parece que tudo faz um pouco de sentido, eu não posso dizer que tudo faz sentido. E aí estou uhum. aqui, então, tenho que ajudar, eu ajudo, mas uhum. eu escuto de todo mundo, Jordelei, quando que tu vai parar para te ajudar? Isso é a coisa que eu mais tenho escutado. É, isso é muito importante, muito importante. E até engraçado você ter falado agora de infância, né? Porque essa, na verdade, é a minha primeira pergunta que eu tenho aqui para você, sabia? É verdade, é a <risos> primeira pergunta. Eu, eu tô tem... essas duas semanas procurando perguntas, imaginei. Não, uma semana, né? Não não procurando <risos> pergunta, mas hoje eu sentei, eu falei pensei... assim, lembra que eu falei para você, nossa, você tem um tema para falar na live, que eu não sabia, né, o que, que perguntar, hum. hoje eu sentei e pensei que eu vou perguntar para o Jorge, e aí eu lembrei da minha infância, sabe, porque eu nunca tive uma infância muito é, normal, igual outras crianças, né, eu era uma criança totalmente diferente, eu não me adaptava a nada, e não gostava de seguir regras, então por isso eu fui muito punida. E eu era muito doente, tinha muitas dores já com a criancinha, e eu queria perguntar para você como é que foi a sua infância, né se a sua infância também foi diferente. Tu acabou de relatar a minha infância. É. <risos> tu <risos> acabou de relatar a minha infância. O... É engraçado, assim, porque uh, eu sempre achei que eu fosse uma pessoa fraca, porque eu sou o irmão do meio, né? E todo mundo sabe que o irmão do meio é problemático. Mas eu via meus irmãos uh, dotados de uma capacidade uh, intelectual, assim, que eu admirava, uh, observa Observo até hoje isso, observava eles com uma força e com um vigor capaz de, de passar por cima de tudo. E eu sempre me senti uma pessoa muito frágil, porque eu me apego muito às coisas, sabe? Uhum. Uh, meu coração sente quando alguém parte. Uhum. É, eu sinto dor quando alguém sai da minha vida. Assim. E mesmo que seja uh, temporário ou mesmo que seja definitivo, eu sinto dor quando isso ocorre. Uhum. Uh, mas não dor de sofrimento, mas eu sinto aquela perda, sabe? Uh, mas eu entendo que se faz necessário. E eu sempre me achei que, em função disso, eu era uma pessoa muito fraca. Porque todo mundo levava as coisas com muita maestria e eu não, eu não conseguia. Eu sofria, né? eu, eu entrava em lutos. Até mesmo uh, quando criança, para ter uma ideia, um dia meu pai chega muito bravo em casa e, e ele desconto, descontava em todo mundo e descontou no nosso cachorro. Então, ele disse que ia doar o nosso cachorro. Uhum. ia dar o nosso cachorro e nossa, aquele cachorro era o meu xodó sim. era meu xodó tu não tem ideia o quanto eu chorei e o quanto aquilo doía na minha alma uhum. saber que eu não ia mais ter o cachorro a minha sorte que o cachorro era boxer com fila então era um cachorro muito grande uhum. e todo mundo que veio ver ele ele agredia demais as pessoas e só se acalmava comigo uhum. e aí acabou que o cachorro não foi, não foi doado e o cachorro passou até o finalzinho da vida dele junto conosco mas era mas eu sofri muito naquele período então, isso me fazia ser uma pessoa muito frágil. Eu me acreditava muito frágil. Uhum. E assim, inúmeras coisas, né? Por exemplo, eu me sentia diferente dos meus pais. Meus pais, até hoje, eles pensam muito diferente de mim. Meus irmãos, assim, tanto é que eu sou a ovelha, né? a ovelha desgarrada da, da família, certo? Que sim. Desde que as questões de pensamento, de ideologias, de ideias, e até mesmo na coragem de assumir a todo mundo esse trabalho espiritual e, e é tão bonito que meus pais me assistem em tudo que eu faço uhum. mas de vez em quando eles ainda dizem, filho, mas tu não pode deixar de ir na igreja porque tu é católico, lembra? <risos> <risos> e, e assim foi Então eu, eu cresci de uma forma muito sensível a vida toda né, desde criança também uhum. com muitas dores no corpo assim, coisas que não tem explicação uhum. e, e aí com o passar do tempo vem a adolescência e a adolescência nos tira um pouco da, da, daquele processo inicial porque nós temos duas fases de reencarnação, né, até os sete anos Uhum. e depois até os 9, 10 anos, uma outra fase, que é entre o mundo espiritual e o mundo físico, uhum. e depois a famosa aborrecência, que é quando realmente o nosso, o, a nossa bagagem se faz presente. E, e aí então, vai até o entra... despertar, né? É, <risos> e aí a gente entra naquele conflito do que nos uhum. ensinaram até essa fase e do que nós somos que trazemos de, do mundo espiritual, até o ponto de cair na real, né? Uhum. e, e se e e entender que dá para ser as duas coisas uhum. e então, nessa fase, o que eu fiz? eu me afastei de toda a espiritualidade de tudo uhum. simplesmente me afastei total eu não queria saber mais de nada eu queria focar um monte de coisa me dediquei à minha profissão mas me dediquei assim, uh, a fundo como a sigla, né? CDF total Nossa, música, na né? A era música. música. Uhum. É, eu estudava manhã, tarde e noite. Para vocês terem uma ideia, quando o fim de semana, que era quando eu me permitia ir ir namorar, uhum. então eu dizia, ó, eu vou cedo para a universidade, eu vou estudar de manhã, vou estudar de tarde, quando eu não aguentar mais estudar, eu vou, aí, ver assim, de tão de tão direcionado que eu estava, é. e, mas foi bom porque eu aprendi muita coisa, eu principalmente aquilo que, bem, já que eu não ia por um lado, a espiritualidade me ensinou por outro, que é a disciplina, uhum. né? quando a gente bota o foco em algo ir até o fim, obviamente que das tarefas uh, mediúnicas espirituais nós não fugimos, Uhum. Né? não tem como fugir dela, não, uh, é. adiou, eu adiei, adiei, empurrei com a barriga tudo que eu pude, e o resumo foi que ela bateu na minha porta, uhum. e ela bateu na minha porta talvez do, da pior maneira possível, uhum. que foi eu me desacreditar de tudo, inclusive das capacidades que eu tinha como profissional. E, e aí eu entrei num, num problema que até hoje eu busco entender e a espiritualidade diz que isso vai ela vai me mostrar os poucos que, eu, que ocorreu na época e porque eu tinha muito talento quando eu estudava sozinho hum. se botasse uma pessoa mais junto eu não conseguia produzir 10% do que eu sabia vergonha era um bloqueio bloqueio é. total, bloqueava hum. porque eu nunca tive vergonha o palco pra mim é minha casa para mim também, né? É, Para ter foi, uma é. ideia, pode ter mil, duas mil, três mil, dez mil pessoas. Sim. Meu coração não acelera uma vírgula. Uhum. Ele continua batendo extremamente calmo e lúcido, independente da quantidade de pessoas que estão assistindo. Uhum. Me sinto bem ali, só que eu não conseguia. Uhum. Eu não conseguia produzir. E aí foi quando eu conheci a Casa Espírita. Uhum. Aí cheguei lá numa sessão do nada. Aqui no Rio Grande do Sul uh, tem algumas pessoas que são se vestem de gaúchos e andam como gaúchos o tempo todo. Né? Uhum. É engraçado dizer se veste, não, é que é a roupa, é a cultura mesmo, né? Uhum. Desculpa, uh, Kelvin, eu só eu tenho um problema na voz, então de vez em quando eu vou tossir, tá? Fique à vontade. E tô tratando, mas ainda requer. Muito... <risos> requer muitos cuidados, uhum. uh, e aí ele, lembro que ele chegou e tu via que era uma pessoa, um agricultor, bastante rude nas palavras, né? uhum. uh, portador de uma cultura uh, natural própria, mas não de estudo, e ele, ele chegou ali de pilcha, faca na cintura, né? ou seja, pilchado a, a caráter, uhum. se ajoelhou, fez uma oração, e quando levantou de olhos fechados, se tratava de uma voz diferente, de uma docilidade que eu não tinha visto até então. E eu escutava pela primeira vez um espírito chamado Kiumaki, um inca que desencarnou ainda na invasão né, dos espanhóis. Nos relatou, já como foi todo o processo do desencarno, que ele não podia fugir porque era velho e, e uma das pernas ele não tinha. Né? E, então ele era o curandeiro da, da, dessa, desse povo. Então ele disse foi um dos primeiros a ser pego. E, é, mas ele fala com muito amor sobre isso. E aquilo mexeu de uma forma impressionante em mim porque aqueles 40 minutos que ele falou naquela palestra, parecia que cada palavra era para segurar a minha mão e para dizer, uh, eu estou aqui, nós temos a solução. Só que terminado isso, tinha umas 20 pessoas assistindo a palestra as 20 pessoas disseram a mesma coisa. Não, essa palestra foi para mim. Não, foi para mim. E aí nós tínhamos 20 pessoas uh, vivendo os mesmos sofrimentos e ouvindo a mesma mensagem, acreditando como verdade. Uhum. Tive a grata oportunidade naquele dia ir conversar com a entidade através do, do médium. E ali, quando eu passei a ele minha data de nascimento e meu nome completo, Aquele ser, para me surpreender ainda mais, relatou inúmeras coisas que só eu sabia. Uhum. Lá da minha infância, dos meus sete anos, dos meus oito anos, eu sabia daquilo, mais ninguém. Algumas dores que eu guardava, sete chaves, e ele ali uhum. desvendou elas para mim. Bem, nunca mais saí da casa espírita. <risos> Imagino. <risos> é, e... Depois eu tive a grata felicidade, porque uma vez eu questionei ele, porque eu estava tendo muitos sonhos de que eu trabalhava, eu enxergava numa cara muito grande este médium e eu, ambos acoplados em seus mentores, fazendo trabalhos paralelos. Uhum. E um dia eu fui na frente dele e questionei, tenho visto isso em sonhos? Uh, isso procede ou é imaginação ou desejo meu? E... E aí que entra um ponto muito importante, porque eu quero falar para que as pessoas entendam como funciona uma entidade de luz. Uhum. Ela disse que falar de mediunidade era muito precoce e muito cedo. Não se poderia falar uh, mesmo sabendo qual mediunidade uma pessoa desenvolveria. Porque ao falar isso poderia estar sendo interferido por completo no livre-arbítrio daquele que ali está. Porque ele passaria, poderia passar muito tempo focado naquilo que está por vir e não naquilo que poderia vir antes daquilo ocorrer. Uhum. E ele disse, se tu realmente quer trabalhar com a mediunidade, apenas se entregue de coração, com amor, ao trabalho. Porque o desenvolvimento das faculdades será apenas uma consequência daquilo que tu fizer. Uhum. Essa foi a resposta. Uh, um ano depois ele mesmo em uma reunião questionado por mim de novo porque eu questiono muito né <risos> é, questionado por que que eu tinha tanta necessidade de rezar eu rezava demais Keuren. eu uhum. precisava rezar de manhã umas cinco vezes eu precisava rezar de tarde umas 10 vezes eu precisava rezar de noite eu sei lá quantas vezes uhum. porque a dor e a aflição era tão grande quando eu rezava aliviava uhum. E aí entra, né, eu disse, meu Deus do céu, eu já me tornei espírita para não ficar rezando tanto. <risos> e naquela época uh, eu, eu não tinha ainda muito a liberdade de falar o que eu pensava. Então era muito no Pai Nosso e na Ave Maria mesmo, sabe? Uhum. E aí, e uma outra oração que eu acho muito bonita, que é a, crê em, a crê em Deus Pai mas eu altero o final lá, porque eu sei que tem uns erros lá de grafia e eu não gosto, então eu altero o final da oração, <risos> né? <risos> uh, mas aí depois, se quiser, um dia a gente fala sobre a minha alteração, das, uhum. da liberdade de, de, de, de poeta na oração. E aí, então, questionando, ele disse: Não, não é nada, é porque isso, a espiritualidade tem se aproximado muito de ti. E não te preocupa, ainda hoje tu vai conhecer teu mentor e hoje mesmo tu vai falar através dele. Uau! E, uhum. e eu disse: Ah, me desculpe, vocês estão loucos de amarrar, porque eu sou uma pedra de presépio, né? Não só sirvo aqui para enfeitar, não sirvo para nada. E aí, tá, resumo da obra: terminou o trabalho, eu estava acoplado no Oikenaz e o Aikenaz pronunciava as primeiras palavras. E você sabia assim, que era o seu mentor? Você não não pensou assim isso é coisa da minha cabeça? Sim, pensei, pensei uhum. horrores, horrores. <risos> Mas a, às vezes eu ainda penso, sabe? Será que eu não tô, não <risos> é. sou esquizofrênico mesmo? <risos> É que todo mundo é, pensa. É. É, não, é que, sim, e isso é importante. Né? Por que, que eu falo isso? Tu duvida? Não, eu não duvido. Eu uhum. não duvido. É, até porque se eu duvidasse do que eu vejo, seria uh, muita burrice da minha parte. Uhum. Se eu duvidasse do que os meus amigos, que eu confio fielmente nas suas clarividências, no seu trabalho mediúnico, se eu não confiasse no que eles falam do que ocorre durante o trabalho e que bate com aquilo que eu vejo uh, aí eu seria a pessoa mais idiota que existe no mundo uhum. mas a, a mediunidade ela é muito delicada porque ela traz dúvidas, dúvidas uhum. o tempo todo uhum. e principalmente quando as decisões são tomadas e pautadas para nós elas não são claras nem um pouco claras mesmo com a faculdade mediúnica desenvolvida porque eles dizem por que ser claro que privilégio tu tem sobre os outros uhum. é, tu não tem privilégio nenhum sobre os outros irmãos então tu não tem direito a saber uma vírgula do que vai acontecer contigo uhum. eles me dizem assim ó sem piedade em relação a isso é Tanto é, então, exato, então tu sabe o que é. Não, e porque aí, às quando... vezes eu quero perguntar coisa pra mim, né, mas uhum. eles não me falam nada pra mim, eles só me dão mensagem que eu tenho que repassar pra ajudar o próximo, mas coisas é. minhas eles nunca me falam. É. <risos> é, e aí eles ficam me olhando com cara feia quando eu digo, vocês ajudam todo mundo, e quando eu preciso de ajuda, vocês não fazem nada. <risos> <risos> tu nunca fez o isso O meu também? dá risada. <risos> Sim, os meus já nem dão bola, né. Então, isso sim, as pessoas me perguntam, ah, mas e, e quem foi o Eikenaz, quem foi tu em outras vidas? Eu, disse, eu, não, eu não pergunto, eu não quero saber, porque eles não vão me responder também, hum. a não ser quando é algo importante que, que acrescerá no meu crescimento. Aí eles comentam, sim. Sim, sim. É. Mas a primeira comunicação uh, inteligente que eu tive foi com um espírito chamado Emmanuel. Uhum. Mas é, é, você tem o Oiknas e o Lázaro, né? É, tá, tem uma galera, galera, né? Tem diz uma galera. Quanto, <risos> diz que quanto mais quanto mais devedor tu é, mais mentor tu precisa, né? <risos> Ai, é verdade, <risos> eu então, tem, que... Mas assim, é. É, deixa eu te falar, tem o, o mentor Oiknas, que ele é o Sim. responsável, né? Uh, pela minha reencarnação ele e uma outra senhora que nunca se apresentou para mim uhum. e, mas eu sempre a vejo por perto aí existe o, o mentor Lázaro que também é responsável pelo desenvolvimento do meu da minha tarefa mediúnica e e ele é o cirurgião espiritual pelo qual a gente faz as cirurgias quando quando é físico quando é presencial ou quando é uh, através uh, online né uhum. Tem o Ezequiel, que é um, um anjo, assim, é uma, uma pessoa mais incrível, assim, eu, todos eles são, mas a, o Ezequiel ele abraça mesmo, assim. É. É, aí existe o pai João de Aruanda, que uhum. quando eu trabalho é muito importante e requer um trabalho mais voltado a, a, aos, aos trabalhos que os pretos velhos fazem mesmo, uhum. né, desobsessão principalmente, ele está muito presente. Aí depois tem as outras mentoras, né? Tem a mentora Marta, que nunca falou. Uh, tem o Marcos, que também, o mentor Marcos, que ele é da, da fala de médica, uhum. e alguns mais que estão, mas eles não me permitem falar deles ainda. Não. não. <risos> e você percebe assim que de vez em quando você tem só um com você, e em alguns momentos, você tem a equipe toda com você? Sim. Uhum. Sim, ontem foi o dia que a equipe toda estava aqui. Eu até brinquei com eles e disse: ah, ainda bem que a guarda municipal não <risos> enxergam vocês, porque se passassem aqui na frente e visse esse agito todo, eles iam é. dizer que eu estou fazendo festa clandestina. <risos> <risos> é verdade, é verdade Claro, nós estávamos ontem num processo De, de trabalho de cura E também uhum. estávamos voltados Para o Evangelho no Portal Paz uhum. Então estava a galera toda aqui e, e é sempre muito bom estar com eles né? É, Mas é te contando Desse do Emmanuel foi muito engraçado Porque eu recém tinha lido O Livro dos Médiuns é. Eu Pensa na pessoa mais leiga que tu possa imaginar Em relação à espiritualidade É Aí eu acordei de madrugada e aquela voz falava no meu, na minha cabeça, falava. E eu, tá louco de medo, né? quatro da madrugada, louco de medo, e tapava a cabeça, virava assim aquela voz, disse, não, eu estou aqui, eu preciso falar contigo, eu não saí enquanto tu não falar comigo. <risos> <risos> e aí sei que foi, e como eu não... Como... Ah, não adianta, né? é mais teimoso que eu. Eu disse, tá, tudo bem, o que você quer? Na primeiro você é, destape a cabeça que não vai acontecer nada e você não vai se assustar. Eu disse, tá bem, tá bom. Você me convenceu, eu tirei, fiquei de barriga pra cima e comecei a conversar mentalmente com ele, telepatia uhum. pura. Uhum. E aí, eu lembrando do livro dos médiuns, né, dizendo, na questione, questione, questione, questione, questione, tu vai saber identificar se o espírito é verdadeiro ou um zombeteiro. Uhum. então ali eu falava então eu fazia sempre uma pergunta séria uhum. e uma pergunta idiota <risos> me dá um exemplo de pergunta idiota aí. Ah, eu dizia qual é o propósito dessa nossa conversa e aí é. ele respondia seriamente trazendo inúmeras informações e aí a per... logo em seguida tá, mas tu não pode me ajudar pelo menos com os números da Mega Sena? <risos> E qual era a resposta? <risos> Os grilos <risos> cantando. <risos> aí eu ia lá e fazia mais uma pergunta séria. Por que que você é. quer falar comigo? Hum. E aí ele respondia, seriamente, seriamente, né? E o resposta assim de 5, 10, 15 minutos assim, extremamente profundas. Hum. E aí eu ia lá de novo. Tá, mas e qual é o nome dessa voz? E, e aí eu, ele dizia nós não estamos aqui para matar curiosidade não entendeu isso? Sim. e aí eu fazia perguntas aí comecei a fazer muita pergunta séria mesmo e daqui a um pouco eu disse tá, mas todo esse papo aqui tu não vai me deixar nada assim um número sequer para jogar no bicho <risos> e, e ele disse tu não entendeu ainda que o nosso propósito é muito diferente e eu disse, tá, e qual é o propósito? o propósito é que tu leia uma obra a gente precisa que tu leia ela e eu disse, tá, qual obra é? E ele disse, Exilados de Capela. Eu nunca tinha escutado falar sobre essa obra. Uhum. Leigo Absoluto. E aí comecei a, a. E no final eu perguntei, uh, tá, mas conversamos, já tinha clareado o dia, até agora, eu preciso saber com quem eu falo. Ele disse, sim, você fala com Emmanuel. Uhum. E eu. Desculpe, eu não vou falar aqui, mas eu falei um palavrão, mas vá, né? E reticências para não ficar bida aqui é, tu, tu acha que eu sou o quê? Bobo, burro, alguma coisa? Onde é. já se viu um espírito como este, que é orientador de Francisco Cante Xavier, está aqui conversando uhum. comigo. Uhum. E, e ele disse, em primeiro lugar, eu não falei que eu sou orientador de Francisco Cante Xavier, Uhum. tu perguntou meu nome, eu falei meu nome meu nome é Manuel agora uh, muito tolo és tu em acreditar que não tem essa capacidade é, foi e aí forte foi, hein? e aí, aí ele foi embora e não falou mais nada nunca mais conversei é. com ele mas Olha aquilo isso. foi impressionante, foi meu primeiro contato mediúnico, lúcido, consciente e, e esclarecedor. E ele deve ter pensado, esse é a cascadura de Roê, hein? Eu sou, ah, eu sou. Ah, mas é muito sou. importante a gente perguntar, porque a gente não sabe quem é que chega perto, né? é sim. como nós hoje escolhemos que nós falaríamos sobre mediunidade que uhum. é importante a gente falar isso sim, porque sim. hoje assim ó a gente vê muitas pessoas vendo a movimentação mediúnica ocorrendo e elas uh, estão encantadas como é normal ficar com o movimento mediúnico né porque ele é, é. encantador é. mas desconhecendo a trajetória toda que tem por trás, Sim. Para que chegue até aqui. Por uhum. exemplo, o Jordelé que hoje se concentra e consegue canalizar, é um Jordelé que está com 20 anos de estudo e de trabalho uhum. em cima disso. Não é um uhum. Jordelé que sentou ontem aqui no sofá, começou a fechar os olhos, fazer dois, três exercícios e, e estar nesse ponto. Uh, tem muita vivência nisso, tem muito sofrimento nisso, tem muito aprendizado nisso. Uhum. Sofrimento não por mediunidade, sofrimento por escolhas equivocadas minhas. Uhum. Né? Sim. Temos que entender que tudo é um aflorar da mediunidade. Uhum. E, e a mediunidade nada mais é do que nós nos permitirmos viver a integralidade do todo. É. é porque as pessoas it... confundem muito, desculpa, mediunidade com dom, né? E aí elas ah, acabam so. classificando as pessoas por serem espirituais, né? Por terem um dom de mediunidade, quando mediunidade não é um dom, né? É uma uhum. habilidade nossa, a gente já nasce com ela. E, é. e isso que é muito importante a gente explicar, porque tem muitas pessoas usando também mediunidade sem a conscientização, né? Sim. E é muito interessante porque uma pessoa me fez uma pergunta, ela falou assim, Karen. O que é ser espiritual? Porque eu vejo muitas pessoas aí com dom mediúnicos que bebe, que usa droga, que sai gritando na rua, né? Que maltrata os animais da natureza. Que, o que, que é ser espiritual, então? E essa resposta eu fiquei assim, eu não consegui dar na hora e eu fui perguntar para o meu mentor. E ele falou assim, agora você vai escrever essa resposta. E eu escrevi. E ele realmente deu uma resposta assim, linda, né? De que mediunidade não é um dom. E que é, ser espiritual, na verdade, é ser uma pessoa consciente ser consciente das quatro faculdades, mente, emoção, físico e espiritual, né? Ser espiritual é você ser uma pessoa bondosa, você se concentrar só no bem, né? E não tem nada a ver com os com dons. E isso Sim. assim foi... Né? E ele até falou assim... E tem mais, uma pessoa espiritual é aquela que ela é, ela é bondosa primeiro consigo mesmo, né? Não destrói o seu corpo através dos pensamentos, das emoções, do, tudo que come. Uhum. E aí depois que ela aprende a cuidar do seu corpo, ela vai aprender a cuidar também do próximo do planeta Terra, né? E eu achei uhum. isso tão lindo, eu falei, é, realmente. É, é muito pra possível. tu ver, né, que coisa linda isso. Eu uhum. preciso então ser bondoso comigo. O... É, jordelei. <risos> Preciso ser bondoso comigo. O... Mas, bem, deixa eu acrescer algumas coisas também, uhum. se tu me permite, tá? Sim, por favor. Uh, eu venho de uma profissão que é muito questionada, né? A música. Uhum. Todo mundo acha que ser músico é ter dom. Ah, o fulano tem o dom, ele toca bem, Ah, o fulano tem o dom. E isso é uma coisa que sempre me incomodou, porque eu sempre tive muita facilidade com a música, mesmo. Uhum. Mas mesmo assim, eu era obrigado a passar mais de oito horas por dia fazendo música para ter o resultado que eu queria. Então de dom ali não tinha nada. Mas é um treino, de trabalho né? tinha muito. É. Ou seja, ah, aí um dia de tanto me incomodarem sobre essa questão de dom, e tanto ficarem incomodado com a história de Dom, eu resolvi pegar o, o Amansa Burro, né, o Aurélio lá. E... Amansa burro, eu nunca escutei isso. Sim. <risos> tá. é. uh, e aí eu fui lá, procurei o que é Dom. Uhum. E o Dom falou exatamente o que eu acreditava ser dom. Dom é presente divino. Uhum. Certo? Eu, ou seja, ah, mas então mediunidade é um dom, então música é um dom, então uhum. arquitetura é um dom, medicina é um dom. Tá, mas espera aí. Nós estamos falando uh, de um pai ou de uma mãe, né, porque ele é Deus pai, Deus mãe, ele é a onipresença, a onisciência, e que existe, possui um amor incondicional, que nós não fazemos a menor ideia do que seja. Nós nem conseguimos compreender o um que é um amor incondicional. Mas um amor uh, pessoal, um amor fácil de ser palpável, nós enxergamos em nós mesmos ou em nossos pais. Uhum. Eles buscam dar tudo de melhor para todos. É, ele tem três filhos, ele tenta dar tudo o que há de melhor para os três filhos. Uhum. E, e este é um pai amoroso imperfeito. Ou uma mãe amorosa imperfeita. Uhum. Agora voltamos para o Criador. Né? Perfeito. Uhum. Ele não daria para a para o Jordelei, um dom que não daria para o Pedrinho, para a Maria. Uhum. Mas esse ser é de infinito amor que ele nos deu um dom igual para todos. A vida. Uhum. Então, a partir do dom maior que é a vida, nós construímos as nossas facilidades. Nós construímos o nosso caminho. E nessa construção, que são milhares de milhares de anos, nós... Adquirimos faculdades, facilidades, e essas hoje estão em nós como um arquivo celeste das nossas conquistas. Uhum. E como ferramentas precisas para o nosso desenvolvimento. Quando nós falamos de médium, médium não pode isso, médium não pode aquilo, nós já cometemos um grande erro. Por quê? Não existe certo e não existe errado. Obviamente que as drogas, que o álcool, que qualquer situação, traz agravos internos. Então, ele afeta não o próximo, ele afeta a mim mesmo. Uhum. Né? Uh, a mediunidade ela vem como uma faculdade capaz de ampliar ou ser uhum. um catalisador de tudo que possuímos. Uma vez eu ouvi uma explicação muito simples que dizia que a mediunidade nada mais é do que um GPS. Uhum. Nós sabemos que temos que ir de um local ao outro. Não conhecemos a estrada e a rodovia, mas nós precisamos ir. Sem ele, nós podemos seguir os mapas ou as placas. E nesse processo, pegar uma estrada mais longa, se perder e depois ter que voltar. O GPS não, ele nos mostra a melhor rota, o caminho mais curto e qual é o tempo que levaremos para isso. Uhum. Então, este seria a mediunidade na nossa na nação. Porém, a, a mediunidade é uma faculdade tão neutra que ela não escolhe, assim, ah, a gente só se manifesta em seres bons. Uhum. Né? Não, ela se manifesta também em seres que ainda uh, se demoram na ignorância da maldade. Uhum. E, e nós vemos inúmeros irmãos que usam suas faculdades mediúnicas para ludibriar, para enganar, para inúmeras coisas. Sim. Então, não é a faculdade mediúnica, não é o espiritismo. Né? É, é apenas a, o crescimento moral daquele ser. Sim. É porque a mediunidade ela não julga, né? Essa faculdade ela não julga. Exato. Então, ela simplesmente está ali para realmente ampliar, né? As Exato. emoções, os nossos pensamentos. E, uhum. e é isso mesmo. Então, eu, eu gosto de tomar minha cerveja. Né? Uhum. Eu não tenho vergonha em dizer isso e não me importo com os julgamentos que recebo quando eu falo isso. Né? Eu ainda não consigo ser vegetariano. Uhum. Me esforço, não consigo ser. Mas nunca, em nenhum momento, eu tive dificuldades com o trabalho mediúnico mesmo tendo essas minhas deficiências. Por quê? Porque o propósito pelo qual eu estou inserido em fazer isso é muito maior do que isso. Uhum. E a espiritualidade diz, meu filho, imagina se com todo esse amparo e conhecimento tua ainda é assim, imagina se nós não estivéssemos perto. Talvez tu já tivesse desistido muito tempo antes. Então uhum. o processo mediúnico que nos envolve é para nos fazer crescer e não para fazer os outros crescerem. Né? Uhum. Uh, talvez ainda eu mude essa frase futuramente, mas a evolução ela é individual, só que uhum. é um individual que interfere no coletivo. Uhum porque no instante que individualmente eu me transformo, me elevo, automaticamente isso se expande, porque uhum. é porque é energia. Tu até falaste sobre egrégoras recentemente. Sim. E então isso expandindo-se, automaticamente começa a intervir nos campos vibracionais das pessoas próximas a mim, dos uhum. espíritos próximos a mim. Então uhum. aquilo que era individual, aspas, egoísta, agora torna-se é coletivo. Uhum. É verdade. Mas toda vez, eu sou muito usada pelo meu mentor, meu mentor está sempre com livros na mão, porque ele quer que eu repasse conhecimento, né? Desde que eu sou criança. E toda vez que ele me pede para passar um conhecimento ou criar um curso, primeiro, primeiro fala comigo, primeiro me ensina antes de eu repassar. E isso é muito lindo. Então, assim, eu, eu tenho que evoluir primeiro para depois repassar esse conhecimento, né? E até tudo que eu explico sobre depressão, né? É, antigamente, quando eu ainda era muito jovem, eu falava sobre depressão, mas era uma teoria para mim, né, assim, era a teoria, que... e aí eles falavam assim, agora você vai ter que passar pelo processo da depressão para você poder conhecer na prática o que você já conhece na teoria, então tudo eu primeiro tenho que aprender primeiro, <risos> para depois você passar, e isso eu acho muito lindo, né, a maneira que eles trabalham é muito linda. É, exatamente assim. Perdão eu ter dado risada, mas é que é, quando eu era muito jovem, pelo amor de Deus, eu até jovem demais, mulher. que É isso. É, não, eu falo assim, jovem, jovem assim quando eu tinha uns 18, 20 anos. Ah, bom, sim, porque agora está com 22, 23. É, muito obrigada, Jorge ah. estou, estou completando em duas semanas, 44 anos. Temos a mesma idade. Temos a mesma idade. Temos a mesma idade. Ai, e... Não, mas... Uhum. mas isso é muito interessante, porque eu também agora, depois de muito esforço, eu estou tentando. Tentando, tentando não, estamos quase terminando um curso sobre mediunidade. Né? É, estamos gravando um certo. curso sobre uhum. mediunidade. Uhum. E... e esse curso. Uh, tem muita informação contida em obras, uhum. mas eu tento explicar as coisas com as minhas palavras, né, com a minha vivência, com o meu uhum. sentimento. Uh, ainda acho que é um curso muito teórico, né? porque não tem como falar de mediunidade sem teoria, teoria, teoria, teoria, teoria. Uhum. E Mas tá ficando, assim, eu acho que muito especial, sabe? Pelo menos fica um registro daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, daquilo que eu enfrentei, e para que possa ajudar mais pessoas, assim como tu está fazendo. ah Isso é, isso é muito importante. Eu ia falar aqui do curso, para quem está aqui né e quer saber de onde eu conheço o Jordelê, eu conheço ele do canal do Pava, e eu coloquei aqui nas informações aqui embaixo, vocês podem clicar no link para encontrar o canal do Pava, o Jordelê tem o um canal... Portal Paz, né, Jordelê, então vocês podem encontrar ele lá também. E ele tá, eu tô acompanhando aqui o trabalho deles, né, fazendo a filmagem do curso, né, acho que tem muita gente esperando aí por esse curso, eu vou também fazer. Ah, <risos> vou bom, fazer cara. também. Então, tá. é, eu acho isso muito importante, sabe, porque uhum. o mundo tá precisando dessas informações agora, né, e é isso que eu Sim. queria depois entrar aqui nesse, nesse assunto. Sim, nós vamos fazer um pré-lançamento do curso uhum. agora, no início de outubro, e o curso não vai estar todo, completo, gravado. Uhum. Mas optamos por fazer isso pelo seguinte ponto, ali tendo já conteúdo suficiente, surgirão automaticamente dúvidas, Certei. e estas dúvidas nós queremos acrescer no curso. Isso, é assim que eu faço os meus cursos. É, é. É. Então, nós vamos uh, construindo, uh, vamos entregar pelo menos 50% do curso, né? Uhum. e aí o restante nós vamos ir gravando, uh, complementando o curso com as dúvidas uhum. das pessoas que estão ali, querendo entender melhor. Olha, eu vi aqui no maravilha. chat que tem algumas perguntas aqui... Uh, Uh, minha avó está acamada, será que eu preciso de um passe? Sim, é de, de Leusa. Por favor, faça isso, faça isso. O passe magnético é sempre uma das coisas mais fabulosas que tem. E talvez tu tal, diga, ah, mas eu não sei fazer. Eu vou lhe dizer que você sabe amar. Se sabe amar, sabe fazer qualquer coisa. Tá? Hum. Uh, quando eu do, aplico passe em, alguma, em qualquer pessoa, eu simplesmente passo a mão sobre elas, e cada vez que minha mão passa, eu digo que a fé possa te fortalecer, que o amor possa te construir, que a esperança de Jesus seja o remédio. Ou seja, eu sempre vou dando alguns comandos mentais para, que eu, que, que, para que, aquilo que eu queria que aquela pessoa te recebesse. Isso é a forma mais tranquila de nós fazermos paz e não vai precisar de contato maior algum, tá? É o amor cura, né? O amor, o amor cura. cura. É. <risos> Bom, a gente, na verdade, tem, tem muitas perguntas aqui, eu acho, né? Uhum. É, a Franciela escreveu, o que a gente faz quando sentimos medo? Eu vejo e escuto coisas e sinto medo. E logo vai embora. Ultimamente tem acontecido muito. Oh, minha querida Fran, na verdade, isso se chama mediunidade, não tem muito como fugir dela. Tá? Uh, o medo é muito comum. Sentir medo pelo desconhecido é muito comum. E o desconhecido não é apenas o mundo espiritual que é invisível às nossas percepções, né? na grande maioria dos casos, óbvio. O medo do desconhecido é aquilo que nos espera diante de tanto conhecimento, diante de tanta informação. Veja que quando nós entramos por um ensino superior, nós vamos com um sonho, com um idealismo. E durante a realização desse sonho, nós vamos sendo cercados de outras inseguranças, de outros medos que vão surgir durante o caminho. Então, este processo é muito semelhante. Tudo que nós vivemos em todos os setores da vida, eles se repetem. E, e são parecidos procure ter sempre a segurança de que tu não estás sozinha porque tu jamais estará sozinha. quando sentir medo fale para a, a voz que conversa contigo perdoe-me, uh, irmão ou irmã amigo ou amiga uh, eu ainda sinto medo e eu não gostaria de sentir medo né, esse medo atrapalhe então se eu não consigo te ouvir direito não consigo te responder direito me perdoe é porque eu estou com medo <risos> perdoe-me peraí fique à vontade Jorge. e me ajude a trabalhar esse medo me ajude a vencer esse medo assim quem sabe ambos poderemos nos ajudar aí se torna uma mão dupla e todo o trabalho de mão dupla é salutar hum. <risos> tudo bem, Jordi? tudo, tudo bem? bem não... <risos> tudo bem, não se preocupe muito hum. obrigada não precisa agradecer não, meu anjo <risos> é, Jordi, a gente... eu posso chamar você de Jordi, né? deve, por favor <risos> de Jordi Leia é um palavrão <risos> é uma coisa muito séria, Jor Delay. Jor tá está sempre bravo. Né? Jorge, é, eu fiz uma live, umas duas semanas atrás, falando sobre o mal-estar, que os meus mentores pediram para mim trazer essa live, né? que uhum. eu recebo muita mensagem de pessoas sentindo dor de cabeça, dor na nuca, enjoo, tonturas, e eles pediram para mim explicar isso. E é, é por causa da expansão que está tendo da consciência, a frequência planetária, isso a gente entende, né? Todo esse uhum. mal-estar que a gente está sentindo, e uma outra coisa que eu não falei na live, mas essa expansão de consciência está tá abrindo muita mediunidade das pessoas, né? Sim, Conforme sim. as pessoas estão se tornando mais conscientes, estão se tornando mais mediúnicas e com certeza sentindo esse mal-estar. Eu dei algumas dicas do que eu faço comigo de tomar banhos com ervas, de meditar, aquele uhum. momento de silêncio ou me concentrar em algo que me faça feliz. Você tem alguma dica para essas pessoas que estão sofrendo com esse mal-estar? Sim. Sim. <cười> recobrem os hobbies a gente precisa de ter um hobby para que a gente se sinta bem conosco mesmo seja caminhar seja ler um livro seja. Uh, eu sempre recomendo algo que tu saia de casa algo que tu vá para um lugar onde tu te sinta integrados a tudo uh, e esse processo do despertar é exatamente como tu descreveste uh, Kelren, porque Uh, que o Pava não, não brigue comigo porque ele gosta sempre das informações à primeira mão, sabe? mas eu passo isso para ti agora nos próximos poucos anos né, pouquíssimas décadas aqui à nossa frente a mediunidade não será mais necessária uhum. uh, as comunicações de psicofonia de psicografia não serão mais necessárias elas aos poucos tenderão a diminuir, claro que neste momento está tendo uma alta que é para movimentar o um maior número de pessoas, mas isso está terminando. Nessa uhum. fase que nós entramos agora, ela vai estar muito ligada à telepatia, a uhum. nossa capacidade de conversar com o mundo invisível. Então, o que nós estamos nos preparando é para o sexto sentido. Né? o ser humano já está com tudo trabalhado no seu corpo para elaborar o sexto sentido hum. e o sexto sentido a primeira forma de desenvolvê-lo é fazendo algo por nós mesmos hum. é sair uh, por exemplo, eu gosto muito de andar de bicicleta quando eu saio para andar de bicicleta realmente coisas maravilhosas acontecem né? então ali eu converso com a espiritualidade ali uh, eu tenho respostas, ali eu faço perguntas, ali eu choro, ali eu sorrio. Então uhum. é o meu momento e eu respeito este momento. A gente precisa disso, eu acho que isso é uma, uma boa tarefa. É como meditar sem uhum. ficar parado. Isso. Mas isso, na verdade, é você usar o seu dom da vida, né? Isso porque as pessoas se esqueceram de viver. E usar o dom da vida é você fazer algo que faça o seu coração feliz. É o hop, uhum. né? É, então, é. é isso que você faz. É realmente usar o seu dom da vida. E... Boa dica. Né? Pegaram é, aí, sim. gente? É que se a gente vai ficar falando, tem tanto a falar, né? Sim. Mas a gente tem que tentar simplificar o máximo possível. É, Porque é. hoje a gente está preso a um celular, a um computador ou uma televisão. Uhum. É. A é, gente... Eu também sempre falo que é, é, tudo isso que está acontecendo agora é o preparo, né, para a próxima, uhum. para geração que está vindo que já está muito próximo, né, onde nós estaremos uhum. usando a telepatia como como, como comunicação. Yeah. Eu não acho que vai demorar muito, não. Você acha, Jordi? Uhum. <risos> Não, não, não. Não, vai, eu não né? acho que vai demorar não. É. Tá tudo acontecendo muito rápido, né? É, é. O grande <risos> problema é que nós temos que desmistificar ah, hum. muitas coisas. Uhum. Ah, isso aqui, ó, por exemplo, ó, as crianças índicas têm muita tendência à depressão? Não, não, não, não, não. É. Uhum. Não, Silvana, não, não tem não. Ah, a tendência à depressão, às drogas, né, a sentir-se excluídos, isso é um pouco... Nós temos que entender que estão reencarnando muitos e muitos espíritos. Uh, espíritos que é dada a oportunidade da mudança. E não é porque é dada a oportunidade da mudança é que são espíritos índicos uh, ou qualquer outra classificatória que se dá. São apenas espíritos que entram em conflito. Né? O... Então, vamos procurar nesse momento, e eu peço mil perdões se eu estiver tá aqui um pouco faltando com respeito a crenças, porque não é a intenção, mas vamos deixar de lado os rótulos, né? as crianças cristais, as crianças índicas as crianças violetas, as crianças uh, douradas, as crianças prateadas, não... São crianças apenas, são espíritos apenas. E se nós pensarmos assim, não serão diferentes de nós. Sim. Porque se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos ver as carências que nos faltam. E muitas Sim. vezes, quando nós, nós somos muito carentes de algumas coisas, de alguns pontos, nós passamos isso para os nossos filhos. E automaticamente nossos filhos terão um, uma amplitude maior nas carências, porque eles levarão a nossa somatizada com a deles. Então, compete a nós fazer aquilo que a constelação familiar diz, romper os laços do passado, né? pensar daqui para frente, usar as ferramentas que a espiritualidade nos trouxe para libertar a nós e a libertar os espíritos imagina nós chegarmos para uma criança e dizer, você é índico você uhum. tem uma tarefa muito grande eu não consigo imaginar eu como pai falando isso para o meu filho, porque eu estou colocando uma responsabilidade tão grande nele, sem ter a certeza é mais um título, né? É, é mais a um gente título. ganha tanto título na vida é. então eu prefiro que eles, o título deles seja meu filho amado e deu. Uhum. É. e mas seja eu feliz é, eu vou, deixa eu procurar rapidão aqui, e que já que estamos falando nisso centros espíritas não aceitam fumantes e quem bebe é tem alguns centros espíritas que realmente não aceitam mas o Sim. problema não é dos espíritos, o problema é das pessoas que estão no centro espírita porque veja só um centro espírita não é para pessoas sãs. Se fossem pessoas curadas, iluminadas, não estariam procurando o centro espírita. Seriam o auxílio. Sim. Agora, se alguém com qualquer deficiência moral, intelectual, física, espiritual, bater na nossa porta e dizer: Eu sou assim e eu preciso estar aqui. Se eu for o coordenador, o presidente desta casa, abrirei todas as portas, abraçarei com todo o carinho do, e do mundo e direi, venha, você é meu irmão. Muitos trabalhadores do lar de Juliano, quando eu presidi a casa, eram fumantes, precisavam de intervalos para matar o vício, né, saciar o vício, e eu nunca me importei, porque isso é apenas necessidade deles. Das necessidades individuais, a gente não entra. Agora, o amor que aquela pessoa dá por o trabalho que ela está fazendo vale muito mais do que o cigarro que ela ingeriu antes do trabalho. E outra, muitos, muitos trabalhadores deixaram de fumar. Olha que lindo. É. E não porque nós ou a espiritualidade pedimos. Uhum. Porque tocou no coração dela. Cada um tem é o isso. seu processo. É. Então, para mim, me desculpem a sinceridade: centros espíritas, casas, sinagogas, qualquer, qualquer ambiente que afastar uma pessoa por um vício, eu acho que essa sociedade precisa rever caridade. Sim. E aprender o que é o amor de verdade. né? Exatamente. O amor não coloca ninguém de lado. Exatamente. Né? É. É. Hum. Jesus. Então, uhum. Jesus expulsaria todo mundo de perto com dele. Certeza. E aí ficaria com aqueles que mataram ele. né? Uhum. Que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. É, né? é. só a gente pensar <risos> nesse ponto. Você queria compartilhar falar... alguma coisa? Sim, perdoe-me, deixa eu abrir aqui rapidão. Na minha página aqui, o WhatsApp, que hoje de manhã eu canalizei uma mensagem escrita do querido Aikenaz, uhum. e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ai, que lindo! Por favor. E é. Yeah. Bem, acho que se eu fosse pelo celular aqui seria mais rápido que lá. Eu vou só responder aqui a pergunta da Maria Alves: Kéorin, qual favor. é o nome do seu mentor? Ele chama Agaion. <risos> Agaion. está é, comigo desde que eu sou criancinha, bem pequenininha. Ele se afastou uma época, na época da minha adolescência, eu recebi outro mentor, mas ele voltou <risos> há pouco tempo atrás de novo. Né? O Agaion. Agaion ele é bem agitado com livros. Ele está sempre cheio de livros na mão, <risos> sempre me passando um monte de informação. <risos> enquanto eu estou tomando banho, enquanto eu estou dormindo, ele é. Ah. Bem no banho. Como que pode eles gostarem de chuveiro, né? Nossa, é porque ali a gente está quase meditando, né? E aí eles aproveitam <risos> para falar. Olha só. Uh, nós estávamos numa discussão hoje em relação a alguns trabalhos uh, de outras crenças religiosas. E aí o, esse querido Oikenas vem diz assim, ó, irmãos caros do meu coração, não julguemos ou não podemos fazer qualquer comentário em relação a crenças alheias. O universo do amor ainda temos tanto que aprender e caminhar. Questões de seres esclarecidos estamos apenas engatinhando. Nas leis vigentes, nos mundos de provas e expiações, ainda temos a lei da troca, devido a tantas mentes ainda presas nos prazeres do mal. Quando algo novo bater em sua porta, trazendo descrença, não assuma como verdade, mas apenas se coloque na condição de humilde e de aprendiz na escola do amor incondicional. Então siga apenas com a companhia de Jesus e ele nos mostrará e nos explicará com maior com amor ainda as necessidades que nos rodeiam, enquanto moradores da escola do espírito paz e luz juntos em amor somos mais fortes, oi Kenaz que lindo né? não julguei não julguei, a gente não, não sabe de nada não é não, Jordi? a gente não sabe de nada a gente não sabe de nada a nossa mente ainda está muito presa nessa, nessa terceira dimensão né e conforme a gente vai nos conscientizando mais e, e abrindo mais a, a nossa uhum. mente, com certeza a gente vai parar né, com, com, com, essa, com esse apego às coisas daqui, com essa realidade que nos mostra, que não tem nada a ver né, com essa realidade que a gente vê aqui fora, uhum. com a espiritualidade. É. É, é. Mas como é lindo também né, conviver com a espiritualidade. Uhum. Como é lindo poder saber que eles estão ali, independente dos nossos erros, dos nossos acertos. Uhum. Né? Quando a gente acerta, eles sorrim de felicidade. Uhum. Quando a gente erra, eles nos abraçam, nos confortando Sim. e dizendo foi só uma prova, amanhã você vence. Né? Nada de punição, igual muitos pensam, né? É. Nada é. de punição. É. É. A gente só sente aquele é. amor incondicional. Que é... não tem explicação, a gente não consegue explicar o amor deles, né? Exato. É muito lindo. Vamos ver aqui se tem mais alguma... Maria Alves, a minha filha vai à igreja evangélica, é de muita revelação. O que você acha sobre isso? Perfeito, eu acho lindo demais, acho lindo. A, a manifestação da luz nas igrejas evangélicas é sublime. O, a gente precisa entender que os caminhos todos nos conduzirão à, à liberdade, que é Jesus, que é Deus. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, isso é uma das coisas que a gente precisa ter em mente. Claro que eh, a gente tem que cuidar alguns pontos, e isso não é uh, com, em evangélicos, mas é em todas as crenças. A religião perfeita, aquela que nos faz... Uh, crescer é a religião que nos torna pessoas melhores uhum. então se no, no núcleo evangélico nós conseguirmos sermos melhores então tenha certeza absoluta que tu está na religião correta para ti agora procuremos aos poucos uh, ser espíritas mais lúcidos católicos mais lúcidos, evangélicos mais lúcidos, umbandistas mais lúcidos e reticências, né, para todas. O que seria essa lucidez? Não criticar, não criticar quem não olha com aqueles olhos. Uhum. Como que nós vamos poder dizer a um cego o que ele precisa ver? Uhum. E eu não estou falando que uma religião é cega ou não, eu estou falando de realidade mesmo, uma pessoa que tem deficiência visual, como que você vai querer que ela entenda o que você está vendo? Né? Como que nós vamos querer que uma pessoa que tenha deficiência auditiva consiga entender a intenção de cada palavra que pronunciamos? Então, no instante que fizermos isso, estamos sendo injustos conosco e com o próximo. Então, a religião, ela só serve para nos ligar a Deus. Apenas isso. O que é fé? Fé é confiar. Uma vez um amigo, uh, pastor evangélico, ele me dizia, professor, é tão bom fazer aula de trompete com o senhor, a gente conversa sobre tanto, mas confessa para mim, qual a sua religião? <risos> e, e eu disse para ele, meu querido irmão, eu sou espírita. Uhum. E aí ele parou, né? ele era pastor é, da Assembleia de Deus. E, é, e aí ele disse professor, como que pode alguém tão inteligente como o senhor, que fala tanto em ajudar as pessoas, e ajuda tantas pessoas, porque eu sempre ajudei muito todo mundo, em qualquer área, uh, ainda se deixa enganar pelo demônio. E aí eu disse, tudo bem, uh, meu irmão, eu entendo a sua colocação e a respeito, mas veja só, este demônio, ele me ensina que eu preciso amar o meu semelhante como a mim mesmo. Que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Que eu preciso ser caridoso com o que tenho e com o que não possuo. Que eu preciso ser amoroso mesmo quando agredido for. Que eu preciso ser paciencioso mesmo quando a revolta se faz presente. Ou seja, esse demônio ensina tantas coisas, tão evoluídas... Você quer conhecer ele? Que eu, que eu disse assim, de duas uma. Ou não é demônio, ou o demônio está muito bem informado. É. Uhum. Né? E aí ele disse, é professor, o senhor é hábil nas palavras. <risos> É muita sabedoria e, aqui, né? É e, é, e aí eu falei para ele, mas eu continuo sendo assim. Mas a uhum. gente se deu bem, a gente se dá bem até hoje, tanto é que eu toquei o casamento de todas as filhas dele. Olha isso. É, é. é porque não é a religião que classifica as pessoas também, né? É. E eu falo sempre é. que bom seria se todas dessem as mãos, né? E seguissem unidas, uhum. ao é. invés de criarem tanta desunião. E eu dava risada porque eu dizia, uh, o nome dele era Sérgio. Seu Sérgio, se eu fosse evangélico, eu queria ser um fiel da sua igreja. Porque ele era impressionante também. É, é. Ah, isso é muito bonito. Quando duas pessoas de religiões diferentes conseguem ficar juntas, rirem juntas e se entenderem. né uhum. uh, Vamos ver aqui. Vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Se não, nós nos despediremos aqui. Deixa eu ver. Bom, aqui minha mãe, ó, o comentário da minha mãe. aqui, ó, Que live maravilhosa. Que sabedoria e conhecimento desse homem de luz. É, ele realmente é um homem de luz, mãe. Realmente. É por isso que eu estava com frio na barriga para falar com ele. Ah, minha querida Midori, eu agradeço de coração. Mas ah, não é de luz, não. É só uma pessoa que está tentando acertar diante de tantos erros. tá? E, mas obrigado pelo carinho e que a luz gigantesca do amor te envolva sempre, sempre, sempre é, ela estava ela tá, ela toda feliz com essa live, estava ansiosa para conhecer você a gente tem é. que começar a achar um jeito de conhecermos pessoalmente porque eu quero conhecer tanta gente pessoalmente que tu não tem ideia, que Eu também, eu também. E tem algumas pessoas que eu quero ficar algumas horas abraçadas porque não é, é um abraço, eu quero ficar horas abraçado. Ah, eu também. É. E você tá no sul, né? Eu tenho umas meninas aqui que são alunas minhas, né, do meu curso, que são do sul e eu queria tanto ir pro sul e se eu for pro venham. sul eu quero ver você. Venham, venham. Se eu... quiser tomar um café, a gente toma um café. Se quiser tomar uma cervejinha, a gente toma uma cervejinha. Mas a gente pode conversar, jogar papo fora, assim, bem de assim. Ah, eu comer quero. Um cheese, comer um X, coisa bem boa. Ai, gente. Bom, Jordi, a gente já passou aqui de uma hora. Eu aprendo muito com ele. Ele me traz uma paz muito grande. E eu estou assim, é uma honra. Jordi, é uma honra ter você aqui comigo, de verdade. É um, foi um reencontro muito emocionante. Estou muito feliz. Né? Ah, nice. eu que agradeço demais, Kéori, e tu é uma das pessoas que eu quero ficar horas abraçado Ei, é. vamos, vamos <risos> <risos> Jorge, então você fica aqui mais um pouquinho que eu vou me... a gente vai se despedir você quer deixar suas últimas palavras? quero sim obrigado a todos vocês pelas contribuições pelo auxílio por estarem uh, aqui Agora, junto conosco, no Brasil aqui ainda é meio da tarde e nós estamos com pessoas maravilhosas aqui. Obrigado. Sintam-se sempre à vontade para entrar em contato, para escrever, para solicitar qualquer coisa. Estar com vocês é divino. Que lindo. Gente, vocês podem clicar aqui na informação aqui embaixo do vídeo, tem lá o canal do Jordelei. Lei. Gente, um beijo para vocês, muito obrigada mesmo de coração por vocês terem estado aqui com a gente, para todos que vão assistir a live depois, né? Um abração para vocês, né? e nós nos vemos em breve na próxima live. Tchau, gente, se cuidem, viu? Um abraço forte.